Terça Gamer, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente espera do futuro dos consoles. Pode ser bom, pode ser ruim, mas a gente já sabe que a Microsoft vai lançar o Scarlet e a Playstation vai lançar o Playstation 5. Okay, depois do 4, né? <risos> sou a Júlia. Sou o Mickey. E esse é o TV em Cores. cores. sempre, gente. Se puderem, já vai dar um like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque é assim que a gente vai poder crescer cada vez mais aqui no canal, gente. Importante também apertar o sininho, que ele é muito importante, que é com ele que vocês recebem notificação quando tem vídeo novo aqui. Vamos lá? Vamos lá. Eu que sou uma grande fã da Nintendo, já posso falar que a minha empresa querida já lançou o um novo dela. E começou bem, né? E começou muito bem. A Switch é o primor de como é que você pode colocar um console fixamente na casa e ser portátil ao Sim. mesmo tempo. E uma coisa que eu sempre valorizei muito na Nintendo é que ela sabia que ela tinha duas versões, o portátil e o em casa. E vamos combinar, o Nintendo 3DS é incrível, mas nada veio depois dele, ele hum. já é bem mais velho. Porque eu acho que é você meio que superar uma coisa assim, uma, uma coisa antiga que, vamos combinar, os consoles assim, uhum. portáteis não estavam mais colando tanto, PS Vita tentou, não conseguiu, né? Mas a Nintendo ela meio que deixou um respeito pra geração passada, mas colocou com uma nova tecnologia, com uma Sim. nova forma de jogar. E cara, eu não tenho Switch, mas eu acho que seria incrível você poder jogar, sei lá, um Skyrim quando você tá no metrô, Sim. né? Pelo amor de Deus. Não, assim, eu acho incrível é, a velocidade que a transição faz de você puxar o videogame do, do deck e ele ficar perfeito na sua mão não, é fluida, é, muito é completamente fluido. fluida, e é não perde isso. nada. Eu acho que a Nintendo, ela trabalhou muito para isso, porque o Wii U foi um, um completo desastre, mas você vê a transição do Wii pro Switch por causa do Wii. U. É que você vê, na Nintendo, ela sempre é erro, acerto, erro, Sim. acerto. É igual o Windows, um é bom, outra é ruim, um bom, outro é ruim. É meio que com um erro eles aprendem, porque que eles têm que melhorar. E eu acho que essa é a sacada, né? Você aprender com um erro e melhorar a partir Sim. disso. E como a gente já falar da nona geração, a gente vai parar de falar da Nintendo porque a Nintendo já fez a parte dela, ela já tá feita. Ela começou, ela né? Começou. Deu conta inicial. Mas o grande foco que a gente tava querendo debater um pouquinho era o futuro, principalmente dos consoles da Microsoft, que é o Xbox, o Projeto Scarlett, né? E o próximo Playstation, que vai ser genialmente chamado de Playstation 5. Tem gatas passando aqui. É, a... a gente não tem como controlar elas. Se elas passarem aqui, a gente mostra elas pra vocês. <risos> mas a questão é que... Como é que vai ser o futuro disso? A gente tá falando muito sobre Sobre nuvem, sobre streaming, né? E o console, assim, físico ali na nossa sala de casa meio que começa a entrar em, em perigo, né? É, de... de sumir. E assim, você, passa, você pensa muito bem, se você tem uma televisão incrível, que tem um streaming com todos os jogos que você tem só precisa do controle, por que, que você vai ter o console? Faz sentido. Eu gosto? Não. É porque <risos> meio que perde um charme, né? Vamos combinar. Até a gente tem esse debate muito com mídia física Sim. e mídia digital de jogos, né? Você não é muito fã de mídia digital. Eu respeito. Mas, sempre respeitarei. Mas sempre vai ter um charmezinho de você poder abrir uma caixa, ver o CD e tal. E isso meio que acontece com o, o console também. Sim. E o console tem meio que todo um poder. Quando você vê o Playstation até aquela luz azulzinha... Sim. Né? Não, ele é todo charmoso. As versões dele sempre são melhoradas. Cada versão nova é linda. E é isso. Às vezes a gente quer sair com nosso nossos amigos, a gente quer jogar, a gente leva o Playstation. Se a gente não tiver mais um console, se a gente depender de um streaming, como é que a gente vai ter certeza que a gente vai conseguir fazer isso? Mas você não acha que talvez vai ter um tipo de tecnologia parecida com a Netflix, assim, que funcione? Eu não sei se isso vai funcionar por questões de suporte. Eu não sei se tem um suporte eficiente em todo lugar pra você fazer isso. Porque a Netflix você consegue ver no seu celular. Mas Você conseguiria jogar um videogame com seu celularzinho e um, con e um controle? É, é, é, a questão aqui vai ser realmente a acessibilidade pra isso. Ou um privilégio financeiro pra poder pagar essa assinatura Sim. que provavelmente vai ter a Google já anunciou que vai ter o próprio streaming de jogos dela, a gente não sabe como é que vai ser, só que pelo que pareceu, eles conseguiram pegar de uma forma onde a velocidade da internet necessária para jogar bem vai ser relativamente baixa, não vai ser assim, um mega nem nada, mas é acessível, tem um certo mercado brasileiro, principalmente, Sim. que vai conseguir jogar provavelmente, só que ainda assim a gente tem uma coisa de acessibilidade, de dinheiro, que não é todo mundo que tem esse privilégio de poder jogar videogame, né? A acessibilidade da internet não era exatamente o que eu tava pensando, apesar de ela ser realmente muito importante porque afinal nossa internet normalmente é melhor mas era a acessibilidade do se eu estou pagando por uma assinatura como é que eu vou ter certeza que eu vou conseguir acessar ela em qualquer lugar? Porque a Netflix eu consigo acessar no meu celular, eu consigo acessar numa TV qualquer Mas tem opções offline aí, Netflix tem opções de download Sim, concordo, mas como é que eu vou chegar... A gente quando sai e leva o Playstation, ele vai estar tá com a gente. Eu vejo ele comigo. Não estou não dizendo só a questão física, apesar de físico pra mim fazer muita diferença. É a questão do eu sei que vai acontecer, que eu vou poder jogar, porque eu estou levando o meu console. Se eu estou levando a minha assinatura, como é que eu sei que eu vou conseguir jogar, entendeu? É. Não, eu sei, mas onde é que esse app entra? Como é que eu, em, como é que eu uso ele? Onde, ele? onde ele ficaria? Não, mas é, aí tem Entendeu? Term... São, são muitas questões que eu ainda não tenho essas respostas, e essas respostas, mas elas são necessárias pra mim. Ah, não, porque eu acho que elas existem 100% Sim. elas já estão lá, o pessoal já tá todo preparado, só deve estar tá vendo patente e tal. É, não, é isso. A gente ainda não recebeu elas, mas essa galera obviamente já tá pensando nisso. Mas pra mim, a questão física, eu acho que até mesmo com os jogos de mídia digital que eu sempre reclamo. Uhum é muito importante, porque eu preciso ter certeza que aquilo ali não vai desaparecer. E eu já tive muita perda, eu já tive muita perda com Nuvem. Mas é que eu acho que provavelmente eles vão fazer uma transição entre o mídia física começar a morrer Sim. até a morrer. Então eu imagino que a próxima geração eles provavelmente vão colocar... O Xbox já tá conversando sobre isso, de ter uma versão onde não tem é, o hardware para o CD e o outro que tem. O Xbox One S já tem isso. E eu acho que vai ser meio que uma transição assim. Deve começar a ter duas opções. Um pessoal que prefira sem mídia física e o pessoal Sim. que tem um apego à mídia física. Só que talvez na próxima geração, talvez na décima, que a gente tá indo pra nona, né? A gente tá no oitavo agora. É... Talvez isso comece a mudar. E a gente tá falando de um negócio assim de 15, 16 Sim. anos pra frente, né? Mas é isso. A gente não pensa como a tecnologia evolui muito rápido agora, né? Assim, como eu tava falando, a Nintendo passou do Wii pro U Wii pro Switch em menos de 10 anos, né? Mas a Nintendo, ela sempre teve um negocinho. <risos> não, é... A corrida, eu acho, da Nintendo, é muito mais pra manter o fã ali Sim. do que ficar concorrendo com Sony e a Microsoft. É, ela, ela, se tá bela, ela, ela se basta. Ela, se basta. <risos> mas o que eu fico muito preocupado, mas ao mesmo tempo assim, animado, é essa competitividade entre a uhum. Microsoft e a Sony pra ver quem vai trazer o melhor. E agora o melhor. Google. Não, é, o Google também entrou na, na disputa aí. Pra mim, porque eu sempre falei, no momento, gente, sou sonista. No momento que eu quiser, como diretor, Luana, no momento que eu quiser, estarei sendo caixista. Mas, pra mim, o negócio é quem vai trazer os melhores jogos. Quem Sim. trazer o melhor jogo vai meter. A gente vai sempre falar aqui que o que você tem que trazer pra gente é o exclusivo. E LGBT. E LGBT. <risos> Se o exclusivo tem LGBT, já ganhou a gente. Acabou. Então assim. Pra gente, o, o conteúdo vai ser sempre muito mais importante. Então, Sony, Microsoft, Nintendo, a, a corrida delas é outra. A corrida delas não é exatamente o que a gente tá interessado. Uhum. Eu tô interessado pela tecnologia, assim como você. E, obviamente, pelos jogos lindos. Mas a gente quer um trabalho bem feito. E o streaming por a gente já ter falado sobre isso num outro vídeo sobre os streaming, só que streaming de séries, uhum. que a gente falou que o caminho que se pega do streaming é muito perigoso porque ele vai caindo num, numas questões muito específicas vê, que a gente né? já falou aqui dentro A tem gente um... fez <risos> esse vídeo sem pensar como isso podia se aplicar em jogo, né? Olha, mundo da volta. Bem, agora a gente quer saber um pouquinho de vocês, gente, o que vocês acham do futuro dos consoles. Qual deles você vai comprar? Você vai comprar Xbox? Você vai comprar o novo Playstation, provavelmente o Playstation... Algum número? Provavelmente vai ser o 5, né, gente? É isso que acontece. Chocadíssima! Assim, Você como... falar aí pra gente. É, antes de pedir o like, mas já pedindo, é, eu queria saber quem aqui tá sofrendo com a falta de mídia física. Porque eu me sinto sozinha. Tô bem, assim. Tô que bem isso? com meus online Só que eu queria pedir um bônus aqui, gente. Por favor, elogio o cabelo da Júlia, que ela está muito animada. Porque ela se baseou na Capitão Marvel em Ultimato. Então, mostra aí pra ela como é que tá bom, que ela tá meio insegura e tal. Tá ótimo, gente. Olha isso. Não sou loura, mas sou sapatão. É sapatão. Se vê no próximo <risos> vídeo. Tchau, tchau. tchau.